Bom dia, obrigado por ter dado play. Deus escuta suas lágrimas. Hoje o devocional é um devocional direto, assim, <risos> direto ao seu coração. Durante muito tempo, nós. O povo evangélico, e de maneira muito geral, trabalhou com a falsa ideia de que ser forte de que ser resistente ou resiliente significava suportar todo tipo de sofrimento, sorrindo. Mas nós não encontramos em nenhuma passagem bíblica uma orientação nessa direção. Até porque duas coisas são muito claras na Bíblia, Deus sabe que somos pó, que somos falhos e sabe o mundo. Que se tornou depois do pecado, como o mundo se tornou depois da entrada do pecado. O sofrimento e a dor, elas não são, não são elementos é, que todo o cristão, o filho ou filha de Deus, é, passa isento na vida. Nós, nós vamos, de uma maneira ou de outra, nós vamos. Se nós vamos colidir com o sofrimento, com a angústia, com o um medo, porque este é o ambiente que nós vivemos. Este é o lugar onde nós estamos. A história, a nossa história, a história de salvação, se desenvolveu neste ambiente. Então, em nome de Jesus, o que eu gostaria muito nesse devocional de hoje é que você entendesse que Deus sabe. Que não tá fácil. Oi, bom dia. Muito obrigado por ter dado play. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ter dado play. Me chamo Guilherme Bujac, esse é o Leitura Compartilhada, Oração do Dia. Um devocional diário que acontece de segunda de, segu de segundas às sextas-feiras <risos> às 8 horas da manhã. Sábado e domingo às 9 horas. Simultâneo, de segunda a sábado, YouTube e também no Instagram, e aos domingos aqui no YouTube. Muito obrigado por ter dado play. Se você ainda não assinou o canal, assine. Se você ainda não é, curtiu, curta. É muito importante para todo produtor de conteúdo é, saber que alguém passou e sinalizou o, a sua presença aqui. Deixe também um dos comentários. Se você quer um pedido de oração, se você necessita de uma ajuda, se você quer entrar em contato para tirar alguma dúvida, estamos aqui para servir a sua vida. Há uma canção do Marcos Almeida que diz, nem toda dor é para sempre, acho que é isso. É uma, uma canção é, profunda que fala, que fala que, de fato, nem todo sofrimento é para sempre, um dia, Toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento será enxugado definitivamente, porque a história será redimida, a história será é, colocada na justiça de Deus, e então todos os seus filhos e filhas contemplarão e viverão a partir daquilo que nós temos como promessa de Deus. Todo sofrimento é por enquanto. É verdade, é assim que é a música. Todo sofrimento é por enquanto. Um, um salmo... Que é até clichê, mas é um salmo que me, que eu gosto tanto dele. Ah, eu não queria que ele fosse clichê, porque eu gostaria que ele fosse diferentão, né? Mas ele não é diferentão, é um salmo clichê. É o salmo 23. Tem... Ah, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo pois tu estás ao meu lado. Esse, essa passagem é tão emblemática para mim, porque o vale, são algumas realidades que o salmista coloca aqui, e que são realidades que me assombram, na verdade. Porque aqui a gente vai encontrar o vale que é a realidade, o vale da sombra da morte, é uma realidade. A outra realidade é a presença de Deus. Mas é a realidade que me assombra é que a presença de Deus não anula a outra realidade. É isso que muitas vezes eu tenho que lutar internamente para entender a profundidade dessa, dessa, dessa passagem bíblica. São duas realidades que aparentemente na cabeça de muita gente elas se anulam, ou seja, se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, é sinal de que a presença de Deus não está comigo, porque para alguns, quando você está é, salvo, e você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é impossível na cabeça de alguns, que você esteja passando por algum problema, por alguma crise. Mas não é verdade. O texto bíblico diz, de forma muito clara, a canção do salmista. Quando ele diz, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, que é uma realidade, eu não terei medo, pois estás ao meu lado. O Senhor está ao meu lado. É interessante isso, porque... Quantas vezes é, eu caí nessa armadilha também de achar que o vale escuro da morte era consequência de alguma derrapada, de alguma bobagem que eu havia feito e que Deus estava me castigando. Mas não, o vale da sombra da morte faz parte da nossa trajetória. E tanto faz parte, e a coisa é tão assim, que Deus se faz presente. E mesmo com a sua presença, o vale não some. O que some é o nosso medo. E é aqui é a chave para lidar com essas dificuldades que passamos no dia a dia. É entender que a realidade ela é dura, ela é cruel, e ela pode ser, estar muito pesada para você agora. Mas também a realidade que a presença de Deus se faz presente. E quando a presença de Deus se faz presente, e nós anotamos... Isso é importante. É importante você entender isso. Não só ter, a, ter o conhecimento é, cognitivo, lógico, ter o, o conhecimento a respeito dessa informação... Mas é muito importante você saber que Deus se faz presente e o medo se vai. É você perceber a sua presença e o medo, então, se vai. É isso. Que Deus te abençoe profundamente no dia de hoje. E que esse vale da sombra da morte que você está experimentando agora, agora, seja... É, a realidade, mesmo que ela não mude, mesmo que nós não tenhamos condições de mudar essa realidade, que ela, pelo menos, não te provoque mais medo. Eu oro a Deus para que você seja encorajado. Jesus, aqui no próprio Antigo Testamento nós vamos encontrar o Deus dizendo a Josué, tem de bom ânimo. Encontra Jesus dizendo, tem de bom ânimo. Encontro o apóstolo Paulo dizendo, não desanimem. Encontro o apóstolo Pedro dizendo, mesmo diante de muita tristeza, não desanime Encontro o autor ou a autora do livro de Hebreus dizendo, tenha força, não desanime Encontro João relatando as palavras de Jesus no Apocalipse, calma, em breve eu voltarei. Todas as palavras que nós encontramos no texto bíblico dizem que não, não é para eu lutar contra a realidade. É preciso lutar contra a realidade. Mas quando ela se sobressai. E ela é maior do que as nossas próprias forças. A orientação dada é. Ânimo. Ânimo. Coragem. E é exatamente isso que eu vou orar agora por você. Para que você seja revestido. De uma coragem sobrenatural. Que te tire desta... Que te tire dessa paralisia que você se encontra agora. A gente que se quer, que se, que se acaba paralisado diante de tanto sofrimento, ou diante de tanto medo. O medo é necessário. O medo é necessário, mas na dosagem certa. Não esse medo que paralisa, paralisa nem esse medo que te tira a vontade de viver. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Agradecemos porque o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Obrigado por esta verdade incontestável. Estamos num mundo caído, cheio de gente que vai nos perseguir, ferir e nos massacrar. Mas também é verdade que o Senhor se faz presente conosco. É também verdade que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. É também verdade que o Senhor renova as nossas forças. É também verdade que o Senhor é quem nos enche de esperança, de ânimo e de consolo. É verdade que estamos guardados no Senhor. É verdade que o Senhor nos guarda. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Ânimo, Senhor. Ânimo é o que eu te peço para os meus irmãos e irmãs, ânimo, coragem. Senhor, fortalece meu irmão. Lembro aqui de tantos que estão passando por lutas, estão sendo expulsos de sua casa, estão sofrendo perseguição em suas igrejas, estão caminhando como solitários, gente que está se sentindo abandonada, sozinha, sem ninguém. Senhor, ajuda em nome de Jesus. Senhor, ajuda em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, por esses irmãos e irmãs. Amém, amém, amém. Muito obrigado por você ter dado play. Que o Senhor te abençoe grandemente. Não esqueça, curta o canal, compartilhe e assine também. Um grande abraço. Ah, tem outros vídeos aqui para você.